Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar de três casos em que a crase é facultativa. Número 1, um, crase com pronomes possessivos, então você pode falar cheguei à sua casa, com crase ou sem crase. Número 2, crase com nomes personativos, ou seja, nome de pessoa. Você pode falar entreguei o presente à Maristela, com crase ou sem crase. Por fim, número 3, crase com a locução até a... Então você vai falar, caminhei até a fazenda, com crase ou sem crase. Mas atenção, se até a tiver o sentido de inclusive, não vai crase. Então se você diz, estava com tanta fome que comia até a panela, aí nesse caso não tem crase. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. E acesse lá o português.com.br Um grande abraço e até a próxima.